E aí, galerinha, tudo bem? Tô aqui de volta no Ana Savoy Responde com a pergunta do dia pra vocês. Fiquei um pouco afastada por motivos de muito trabalho, mas eu tô sempre pensando em vocês. Então, vamos lá ver o que a nossa amiga quer saber. Pergunta da Letícia. Ana, o profissional com uma certa experiência ao fazer um curso de especialização, ele sai capacitado para dar cursos também? Boa pergunta. Boa pergunta. É, gente, resumindo, não tá agora. Eu vou explicar por que não. Quando eu vou fazer um curso de especialização, eu não vou me especializar naquilo que eu já sei. Eu vou buscar uma técnica nova que eu vou ter que começar a executar antes de executar. Treina muito no papel colher os resultados, ver se eu consegui aplicar aquilo, como é que a pele da minha cliente res, é, responde aquele procedimento, entendeu? É, esse lance de você fazer um curso e já querer dar aula, a pessoa até pode dar, mas ela não tem bagagem para isso, ela não vai, ter, não vai poder dar o suporte para o aluno, porque ela não vai entender as possíveis é, cacas que acontecerem no meio do caminho. Então, para você ensinar, você tem que, no mínimo, dominar aquilo que você propõe. Se não, não resolve. Sinto muito em desapontá-la, mas não. Não dá para sair ensinando nada que a gente acabe de aprender, tá bom? Um beijo. Tenha ciência de que o seu nome vale muito mais do que o dinheiro. Não se coloque em qualquer situação. A gente não precisa disso, tá bom? Beijo, até a próxima!